Em nosso encontro, em 2019, com o irmão Davi Paes Silva e sua esposa, irmã Alexandrina, realizamos uma entrevista com o um casal em Roanoke. Na ocasião, pudemos conhecer muitas histórias vividas e viagens feitas através do mundo. Desde seu casamento, em 27 de fevereiro de 1966, ela participou ativamente no ministério de seu esposo. Uma mensagem registrada por ela, caso algum dia ela viesse faltar, nos serve de conforto. Uma mensagem que eu diria para que a família permanecesse firmes com Deus e tendo o desejo também de fazer a vontade dele e que aqui, ou se alguém faltar, ficamos na esperança também de nos encontrarmos para viver com Jesus. Hoje nos resta a saudade, mas compartilhamos também a esperança de encontrá-la novamente um dia quando Jesus voltar.